Onde é que estão os meus doentes? Oh, doentes! Vocês têm vindo visitar as renas, têm aqui assim no centro de estágio. Tem tratado bem sim, delas? Sim, todas? De todas? Temos tratado lindamente as nossas hiper mega fofinhas renas, para Natal. Temos tratado do Rodolfo! Ahá! Do Cometa! Da, da, da, do flecha! Ahá, da bailarina! E da donzela! Do Rapuzinho, Do cupido! E do trovão! E do cavalinho! Ah muito bem, sim senhor. Então e elas têm-se alimentado bem? Ah, sim senhor. Têm comido a ração toda? Sim senhor. Ah, bom. E, e têm dormido bem? Têm ido para a cama cedo? Sim senhor. Hum, muito bem. E, e já puxaram todo o luxo que tinham a puxar? Sim bom. senhor. Hum. bom, então está tudo preparado para aquela grande noite. Ai, coisa magnífica. Olha, e têm elas lavado bem? Sim senhor. Desinfetado! Sim senhor. Usado gel! Sim senhor. Elas têm máscara? Sim, senhor. Muito bem. Bom, Então, está tudo preparado mesmo. Sim, Ai, que bom. Senhor. Olha, só falta uma coisa. É porque nós temos que fazer um grande barulhinho para, para se ouvir. Os sininhos estão bem limpinhos. Sim, e, e, e, e tocam bem? Sim, senhor. Então só falta mesmo uma coisa. Oh, meninos, não se esqueçam do lanchinho. Nós temos mesmo que ter um lanchinho vamos fazer muitos quilómetros.